R.N.Z Produções Silver, Silver Kruger on the track That's OG, de hoje eu tô malado Lancei uns um kit, cara enjoado Traga em OG, de hoje eu tô malado É o Renanzi. Pode até tentar, cê não me supera. Speed no beat, minha mente acelera. Queimando com fogo, essa inveja essa vela. Que o foco da gangue é viver vida bela. Trembala na pista sem sempre atropela. Jogado mais caro, só gol de trivela Quero que se for desses, mano, Nutella. Na dificuldade, cuzão se revela. Desce de, G, que de hoje eu tô malado. É o Renan G Mazela, cadeia alimenta, eu sou leão, sou gazela Seguindo dupla na risca acelerada com cautela Que isso aqui é vida real, não é novela Não sou de quinto, eu não nasci na favela Mas com o máximo respeito a quem vive dentro dela R.A.P. R.N.Z. Só pedrada na janela Desce o Dick, que hoje eu tô malado Lancei uns kits, cara lado. Drag o Dick, que hoje eu tô malado Real Manolexia How? Uh. Bate na trave, nós pega o rebote Jogador raro, erguendo troféu Jogando um monte de bilhão, numa loja minha Tá forte com a minha família Depois tentando usar de alegria Fazendo girar na minha quebradinha Talento raro, filho da Francisca que aqui nós tá nativo Nunca para, Reinozinho é o nome do cara Sempre trampando pra fazer o dia. Sempre convocando balanças pedradas Então sente a pancada, pô Já que não gosta, tu vai ter que aturar Aturou surta, pelo que eu tô vendo Você vai surtar, então toma cuidado Que o tal dos primos levei maquinado sem fora dos trilhos Porque o trem bala tá desgovernado E tá bem difícil para os meninos. pô Desce o G, que hoje eu tô malado Nós sem os cara enjoa. Hoje eu tô malado, é o mano Manolex Surtou com meu som, entrei na sua mente nos nos beats, massacres sonoros Dão então 10 OG, traga ele pra mim Enrola na blunt, põe fogo meu som Chama minha gangue que o pai é gigante Tempo não para, eu não posso moscar Então sai da minha frente, que como eu já disse O sem freio, eu vou te atropelar, então 10 que hoje eu tô malado Lancei uns um kit, carinho enjoado Desce o Tim, que hoje eu tô malado. É o Irnanzinho. Uh, Desce o Tim, que hoje eu tô malado. Lancei uns kits, cara enjoado.